Bom dia, daremos início à vigésima sessão de sorteio público ordinário de 2020. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. O diretor Sandoval de Araújo Feitão Neto não passa prazo das sessões de sorteio, salvo em caso de conexão. Iniciaremos agora a distribuição, distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processos 48.500.0040.99.2006.18 e 48.500.0006.21.2021.11. Requerimento administrativo interposto pela São Martinho SA, com vistas à interligação elétrica entre os barramentos da usina termoelétrica Boa Vista e São Martinho Boa Vista, e ao recálculo da receita fixa dos contratos firmados no ambiente de contratação regulada, alastreados pela UTE Boa Vista. Do sorteio. Diretor Helvio Neves Guerra. Item 2. Processo 48.500.0007.30.2007.64 e 48.500.0007.31.2007.27 Requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética Candeias com vistas ao deslocamento do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado em razão de excludente de responsabilidade. Diretor Helvio Neves Guerra. Item 3. Processo 202279 Requerimento administrativo interposto pelo Grupo Neoenergia com vistas à implantação do projeto piloto Energia por assinatura, com o objetivo de testar a nova modalidade de pagamento de, da fatura via cobrança de valor fixo mensal no cartão de crédito do consumidor. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 4. Processo 48.500.0016.94.2022.10. Regulamentação da cobrança de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos por meio da fatura de energia elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item cinco, processo 48, 500, 5, processo 48.500.5156.2022.96, requerimento administrativo interposto pela MGE, transmissão de energia S.A., com vistas à substituição de transformadores de corrente defeituosos obtidos em decorrência do seccionamento da linha de transmissão Mesquita Viana 2, na subestação Mutum, realizados pela transmissora Caminho do Café S.A. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 6. Processo 48.500.0029.28.2019.32. Avaliação das questões regulatórias associadas aos contratos de comp compartilhamento de instalações. Diretor Refrain Pereira da Cruz. Item 7, processo 202119 Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 182-2021, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8. Processo 48, 500, 000, 2, 13, 2021, 60 Recurso administrativo deposto por JP Mesquita e Companhia LTDA. Em face do despacho 3.280-2021, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 9, processo 48.500.0009, recurso administrativo interposto pela Rações Nutrigold LTDA em face do despacho 3.531.2021, emitido pela SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 10. Processo 48.500.0021.66.2021.99. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em fase do de despacho 3.696-2021, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 11, processo 48.500.0047.43.2021.87, recurso administrativo interposto por Ana Paula Andrade e Angioli, em fase do despacho 500.2022, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 12, processo 48.50.0058.29.2018.21 e outros. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Janaúba 15, geração de energia solar SA, Janaúba 16, geração de energia solar SA, Janaúba 17, geração de energia solar SA, Janaúba 18, geração de solar energia SA. Janouba 19, geração solar NGSA, Janouba 20, geração solar NGSA, em fase do despacho 1131-2022. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 13, processo -2022 53 Pedido de impugnação interposto pelas centrais elétricas brasileiras SA, Eletrobras, em face do cancelamento do relatório técnico de recontabilização número 4.380. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 14, processo 48.50.0053.63.2021.60, Autorização para Shell Brasil Petróleo LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Draco Solar 1 a 11. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15, processo 48.50.0039.99.2021.77 e outros. Autorização para ElaUAN, Desenvolvimento Brasil SA: implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Limoeiro 1 a 5. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 16, processo 48.500.004507.1998.32, transferência da autorização da pequena central hidrelétrica Salto Forqueta, atualmente detida pela Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia Sertel Energia, em, faz, em favor da Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia Sertel. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 17, processo 48.500.040.23.2019.05 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Monte Verde Solar 2 a 5 e 7, atualmente detidas pela EDP Renováveis Brasil SA, em favor respectivamente da Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar 2 SA, Central Geradora Fotovoltaica Monteverde Solar 3 SA, Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar 4 SA, é, Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar 5 SA e Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar 6, 7, perdão, SA. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 18, processo 48.500.047.952.018.58 alteração de características técnicas da central geradora termoelétrica em PASA, otorgada em PASA Agroindustrial S.A. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 19. Processo 48.500.5277.2027.6. Alteração de características técnicas da central geradora termoelétrica em Pasa Dourados. Diretor, Efraim Pereira da Cruz.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 Item 21, processo 48.500.0033.42.2022.91, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Bom Sucesso Agroindústria S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação UTE a Solo II. Diretor Refraim Pereira da Cruz. Item 22, processo 202213 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Castilho Solar, participações S.A. Das áreas de terra necessárias à implantação da subseção Castilho 3 e para fins de instituição do servidão administrativa, das áreas de terra necessárias ao acesso à Substação Castilho 3. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 23. Processo 48.500.0050.22.2022.75. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da electro S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição ramal Brasilândia 2. Diretor Giacomo Francisco Base Almeida. Item 24, processo 48.50.00.52.10.202.01. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa. Em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, das artes é necessárias à passagem da linha de distribuição Porto Alegre, 1, Zafari.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 Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 26. Processo 202238 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de sedução administrativa. Em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia. Das áreas é necessárias à passagem da linha de distribuição ramal Riozinho. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Baze Almeida. Basi, né? E item 27, processo 48.500.09.52.2022.32, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente a reforços e instalações de transmissão de, sob responsabilidade da transmissora ACRI-SPSA. Diretor Efraim Pireira da Cruz. Os processos sorteados nessa sessão são, serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a vigésima sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.